O governo pode dizer o que quiser, mas os próprios números do governo demonstram que há margem, que há condições e que o que está a impedir os aumentos de salários que eram necessários e das pensões são as opções do governo e do Partido Socialista, porque efetivamente o crescimento económico, eu já referi há pouco, o crescimento económico, perspectiva para 2022, o aumento da riqueza produzida, que, e isto são projeções do Governo, não são nossas, são projeções do Governo, que se perspectiva para 2022. Os lucros, que eu já falei, dos grande, das grandes empresas e grupos económicos, que eh, não se perspectivam, já estão realizados até eh, ao terceiro trimestre de 2022. Eh, a própria, o próprio aumento, que este aumento de, de receita fiscal, que este aumento da inflação, gerou eh, neste orçamento... Que estamos ainda a cumprir de 2022, dão todas as condições para que de facto haja uma opção diferente uma opção pelo aumento dos salários.